mas um devocional para os nossos corações. O Senhor deu golpe mortal nos pecados ocultos em nossos corações. Ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. O madeiro é a cruz, uma representação da árvore, do fruto, do conhecimento, do bem e do mal para que morrêssemos para o pecado e vivéssemos para a justiça de Deus, que é Cristo. Primeiras de Pedro, capítulo 2, versículo 24, atesta isso. Mas devemos andar no Espírito, andar no Espírito é estar em obediência, a Palavra de Deus, deixar ser guiado pela Palavra de Deus, que na verdade é o Filho de Deus, Cristo. No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus, João capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3, e não então permitirmos que desejos pecaminosos criem raiz em nossos corações, Gálatas capítulo 5, versículo 16. É uma grande bênção, meu irmão e minha irmã. É uma grande bênção. Que bênção? É perceber que o Nosso Senhor Jesus Cristo resolveu todo o problema do pecado lá na cruz. Os teus pecados do passado, do presente e do futuro, Deus apagou lá na cruz com o sangue precioso e imaculado do Seu Filho amado Jesus Cristo. Todos os nossos pecados foram julgados no corpo de Jesus, e o próprio Jesus, o próprio Senhor, Jesus Cristo, prometeu nos ajudar a lidar decisivamente com a mentira do pecado todos os dias de nossas vidas. O cristão que despertou e compreendeu esta verdade espiritual pode dizer, assim como Paulo disse em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Paulo disse assim: "Meu velho eu, que a minha natureza adâmica, foi crucificado com Cristo lá na cruz. Já não sou eu. Eu quem? Eu, a natureza pecaminosa de Adão em mim. Já não é o que vive mais em mim. Mas Cristo, que é o Filho de Deus, que é a Palavra revelada de Deus, que é a Graça e a Justiça de Deus para nós vive em mim. Assim, vivo neste corpo terreno, este corpo físico e natural, é, confiando no Filho de Deus, que é a Palavra de Deus, Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 1 e versículo 3, atestam que Jesus é a Palavra. Que me amou e se entregou por mim. Cristo me amou e se entregou naquela cruz por mim. Se estamos determinados a impedir que os pecados diários governem nossas vidas, devemos viver a verdade espiritual de que morremos para o pecado e ressuscitamos com Cristo, o Filho de Deus, a palavra revelada de Deus, a graça e a justiça de Deus para nós. E isso temos que fazer todos os dias, diariamente, minha irmã e meu irmão. Você também deve considerar-se morto para o pecado, para o poder do pecado, e vivo para Deus, por meio de Cristo, Jesus, que é o Filho, a Palavra, a Graça e a Justiça de Deus e a Verdade Absoluta. Não há outra verdade, só uma única verdade, que é Cristo. Ou seja, não deixe e nem permita que o pecado continue a dominar e controlar a maneira como você pensa e vive. Não ceda aos desejos pecaminosos do diabo ou da carne. Romanos capítulo 6, versículo 11 ao versículo 12. Ao, seguir, ao seguirmos este princípio espiritual para uma vida justa em Cristo, Jesus, experimentaremos cada vez mais a grande promessa de Romanos capítulo 6, versículo 14. O pecado... Não é mais o seu mestre e nem te dominará, porque vocês não estão debaixo da lei. Estar debaixo da lei, estar debaixo do ministério que te condena, que te julga. O ministério da condenação e da morte. Segundas de Coríntios, capítulo 3, versículo 6 até o versículo 9, você confirma isso lá. Mas nós estamos debaixo da graça. O um ministério do Espírito, o favor e merecido de Deus, para você e para mim, para todos nós, em Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, despeço me uh, de vós aqui, com a promessa de voltar amanhã, se assim Deus permitir, e até lá, Shalom.